Aqui estamos no BMC Moment e, depois do momento anterior, temos abordado o processo de comunicação e os quatro elementos-chave, simples, mas chaves na, na comunicação. Hoje falamos do mix de comunicação. Aliás, o que é que eu quero dizer com isto? Basicamente, é estabelecer e gerir como é que a informação vai ser transmitida pela organização, pelo profissional, pela empresa, para o exterior. E aqui, e de uma forma muito simples, existem várias formas de estabelecer esta comunicação para o exterior em que poderá ser por publicidade, promoções, relações públicas, força de vendas ou até marketing digital e todas as suas plataformas que podem ser utilizadas para fazer chegar a mensagem ao nosso potencial cliente. E no marketing digital estamos desde a fora de redes sociais, email marketing, site, blog, portanto temos aqui várias plataformas. E hoje em dia este mix de comunicação ganha mais riqueza porque, e pelos dizemos que vos acabei de dar, faz aqui o casamento entre duas áreas. É a parte física, como por exemplo, relações públicas, como a força de vendas, como promoções no próprio estabelecimento, a é o mundo online. Redes sociais, email marketing, blog. E é esta conjugação... Destes dois fatores, deste mix de comunicação, ainda faz aumentar e exponenciar o potencial do marketing e do seu mix para conseguir comunicar junto ao seu potencial cliente. Hoje foi um breve momento para recordarmos que de facto temos uma grande diversidade de formas para comunicar, para fazer chegar a mensagem ao nosso potencial cliente e de como devemos explorar em função do segmento de mercado onde estamos e da oferta que estamos a realizar, fazer a escolha mais adequada. E assim terminamos o nosso momento de hoje. Até breve.